Olá! Nos últimos dois anos, o Tribunal Regional do Trabalho de Mato Grosso procurou prestar serviços focados na qualidade. E nesse período, quem ocupou a presidência foi a desembargadora Elinei Veloso, que também presidiu o Coleprecor, Colégio de Presidentes e Corregedores de TRTs. A desembargadora é a nossa convidada aqui no estúdio. Doutora, muito obrigada pela participação. Bem-vinda! É, Muito obrigada! Eu que agradeço pelo convite. É uma alegria para mim estar aqui. Doutora... Dois anos de trabalhos prestados, muita coisa foi feita. O sentimento agora é de missão cumprida? É um misto de alegria, de satisfação, de sensação de dever cumprido. É, enfim, é um balanço muito positivo. Uh, penso que foi uma, uma gestão onde nós conseguimos é, in, implantar e concluir eu diria que 99,9% dos projetos que foram idealizados no começo da nossa gestão. E, e para isso eu contei com o trabalho árduo, dedicado e zeloso de uma equipe muito boa. Não é O gestor ele não consegue trabalhar sozinho. Então nada disso teria sido possível se não fosse uh, a minha equipe valorosa. E a equipe que começa com os juízes auxiliares da presidência, com o secretário-geral da presidência, o diretor-geral e toda uma equipe de coordenadorias, né? coordenadores, secretários, chefes de sessão, de setores, todos muito engajados. E isso me deixa muito feliz porque a equipe não apenas atendeu as minhas expectativas, mas na verdade superou as minhas expectativas. Então, então realmente, estou muito feliz. E bom, falando sobre investimentos. Nesse período, muitos investimentos foram feitos em infraestrutura e principalmente na construção de usinas de energia solar. O impacto disso é altamente positivo. Essa é, é uma das entregas da administração e que vai é, gerar uma economia anual de aproximadamente um milhão de reais. Então, é, desde a vice-presidência, é, eu já imaginava, não é? já vislumbrava um cenário é, em que nós precisaríamos otimizar recursos para que nós tivéssemos o, o, o orçamento suficiente para investir em todas as áreas necessárias. E ah, o investimento na, na instalação das, dessas células fotovoltaicas, das usinas de produção de energia solar, foi uma das medidas que, apesar de gerar um gasto inicial, ela vai representar uma economia de longo, de longo prazo muito grande para o tribunal. Então, o investimento que foi feito nessas células fotovoltaicas, ela, ele vai se pagar nos próximos três anos. E a partir daí nós teremos 22 anos de energia totalmente gratuita para o tribunal. É uma economia bastante considerável se a gente considerar todo o tempo de vida útil dessas usinas fotovoltaicas. E zelando pelo meio ambiente também, né? Sim, sem descurar, claro, da sustentabilidade, não é? Energia limpa, energia renovável e é, um, um investimento que ele, na verdade, caminha... É, de mãos dadas com o futuro, porque é, vários órgãos públicos estão despertando para essa, esse, novo, esse novo modelo de matriz energética e, e nós então saímos é, na frente, não é? Doutora, quais os principais pontos na área administrativa e na área judicial da sua gestão? Bom, uma das entregas muito importantes, eu reputo, é o painel de governança é, e administrativa e judicial. Com o, a implantação desse novo sistema informatizado, é possível, não apenas ao presidente do tribunal, mas a todos os chefes de unidades, enfim, a qualquer servidor do tribunal, ter acesso a todo o andamento dos contratos, eh, a execução do, dos contratos, os valores já pagos em cada contrato, tempo de, de eh, vigência de cada contrato na parte da governança administrativa e na parte da governança judicial facilita para as unidades judiciárias o acompanhamento dos, das metas não é, impostas pelo CNJ e pelo CSJT facilitando o trabalho do gestor ao implementar medidas necessárias para atingimento dessas metas, acompanhamento dos processos. Então, com o novo painel de governança, é possível a cada unidade judiciária verificar, olha, aqui nessa meta eu estou caminhando tranquilamente, eu preciso é, empenhar mais energia para é, cumprimento de, de uma outra meta e aí com isso o painel é, dá as informações necessárias para que esse acompanhamento e essa gestão seja feita de maneira mais eficiente. E na parte administrativa, o painel da governança, ele possibilita, não só ele amplia a transparência, porque todo servidor do tribunal pode ter acesso a, a tudo que vem sendo desenvolvido na área administrativa e que envolve execução orçamentária, não é? acompanhamento dos, dos contratos, é, acompanhamento da, da parte de, de pessoal com... Essa, essa é, faz parte, na verdade, de um próximo módulo que será implantado, ainda não está totalmente pronto, é, mas está dentro do cronograma não é? e, e todas as informações que são importantes na área administrativa, elas poderão ser acessadas por qualquer servidor do tribunal, facilitando então não só o trabalho do gestor, do presidente, que tem todas as informações importantes aí a um clique, ele não precisa mais pegar o telefone e entrar em contato com as unidades ou solicitar a ida do, do diretor-geral até a presidência para obter essas informações, ele próprio pode é, ter acesso a tudo isso com, no, na tela do computador. Não é? Então isso otimiza o trabalho é, e, consequentemente, é, deixa mais tempo disponível para que os gestores possam trabalhar na implementação efetiva e na execução desses, desses contratos, enfim, das atividades do tribunal. Aqui no nosso estúdio, você está acompanhando a entrevista com a desembargadora e atual presidente do TRT da 23ª Região, doutora Elinei Veloso. Nós estamos falando sobre esses dois anos de gestão da desembargadora. E agora falando sobre qualidade de vida de gestores, magistrados. Doutora, isso refletiu lá na ponta para quem precisa da Justiça do Trabalho e buscou atendimento? Bom, tudo que a gente faz, na verdade, é visando... É, primeiramente, a melhoria, o do, do, aprimoramento né? do, do, das nossas rotinas de trabalho, a melhoria das condições de trabalho para magistrados, para servidores. E isso, por óbvio, reflete diretamente na prestação jurisdicional, na agilidade do trabalho que é prestado, não é? na melhoria do atendimento ao cidadão. Então, tudo o que a gente faz aqui, em, em, em, em última análise, ele beneficia diretamente o cidadão que é a, aquele que busca o nosso serviço, não é? que é, na verdade, o nosso o beneficiário direto do serviço que é prestado pelo tribunal. Doutora, a senhora ocupou em 2019 a presidência do Coleprecor, né? que é o Colégio de Presidentes e Corregedores de TRTs. Que análise é feita com relação a esse trabalho que foi feito? Esse foi um trabalho desafiador e, ao final do meu mandato, eu, eu fiz um, um, um balanço pessoal e cheguei à conclusão de que saí do Coleprecor enriquecida dupla, duplamente, né, um, um, um ganho muito grande na área pessoal e na área profissional, sobretudo, é, possibilitando um conhecimento muito amplo do funcionamento de toda a estrutura da Justiça do Trabalho. É, foi um desafio porque, nesse período da gestão, eu estive ladeada por dois é, desembargadores de primeiríssima grandeza, com uma experiência muito grande é, junto aos tribunais. Na verdade, uma experiência é, de tempo de tribunal muito maior que a minha. Então, me senti lisonjeada por estar acompanhada nesse período é, por dois grandes desembargadores e, sobretudo, é, recompensada ao final, é, porque o trabalho foi realizado em, eu, por uma grande equipe. Não é? O Coleprecor, na verdade, é uma grande equipe de presidentes e corregedores, todos muito engajados, pessoas que amam incondicionalmente a justiça do trabalho e que se dedicam de corpo e alma à, à, à nossa instituição. Então. É, enriquecida com as amizades que foram construídas ao longo desse período, mas sobretudo com as ações que foram realizadas e que aproximaram ainda mais os tribunais, estabeleceram algumas rotinas é, padrão, né é, hoje, por exemplo, nós conseguimos dentro do coleprecore eu diria que é, em virtude da, da, do exercício da presidência é, por mim, é, eu consegui a partir de um convênio é, que foi firmado entre o TRT 23 e o TRT de Santa Catarina, da 12ª Região e que é, tem por objetivo a, praticamente a eliminação das cartas precatórias porque com esse convênio é, se, se possibilita que nas cartas precatórias destinadas a ouvir testemunhas é, e, e essa, o sistema é, pelo nosso código de processo quando se expede uma carta precatória de um lugar para outro, para ouvir a testemunha, é o juiz de destino, ou seja, o juiz deprecado é que ouve essa testemunha. E isso, então, ele é, não apenas sobrecarrega a pauta do juiz deprecado, mas em algum momento ele termina atrasando o trâmite do processo, não é? porque aí depende do, da pauta, da agenda do, do, do, do juiz de destino para que possa encaixar a oitiva daquela testemunha na, na, na sua pauta é, de audiências. E com, a partir desse convênio que foi realizado com, inicialmente com o TRT de Santa Catarina, é possível é, que o, o próprio juiz deprecante, ou seja, aquele que pede a oitiva da testemunha, é, ele próprio vai realizar a oitiva diretamente daquela testemunha por meio de videoconferência. Então, o TRT de destino cede um, uma sala, um espaço, para que a testemunha ali compareça, acompanhada de um servidor da, da, da do poder judiciário local lá no caso da justiça do trabalho daquela localidade e o próprio juiz do processo o juiz natural do processo realiza a oitiva daquela testemunha diminuindo portanto o tempo de duração do processo porque aí o juiz pode ouvir na mesma data em que ele realizar a audiência de instrução do processo e a partir desse convênio realizado com santa catarina Outros tribunais passaram a aderir esse convênio e hoje nós já temos um total de 16 tribunais no Brasil que aderiram a esse sistema de, de, de oitiva de testemunha por videoconferência e entre esses 16 tribunais é, não existe mais então a burocracia de, da, da expedição da carta precatória no modelo padrão. Né? Então o próprio juiz deprecante houve a, a, a testemunha de, no, nesse caso, nessa hipótese, e dentre eles, recentemente, agora, na semana passada, aderiram os tribunais do Maranhão e do Pará. É? Mas temos muitos outros, como TRT de Rondônia, é, de, de Mato Grosso do Sul, do Rio de Janeiro, não é? são, são muitos, são 16 tribunais ao todo que já aderiram a, a, esse, a esse convênio. E isso só foi possível... É, graças à atuação do Coleprecore e, e, e a, minha, a, a minha atuação à frente na presidência foi, acredito que, fundamental para que isso pudesse ser implementado. Falando sobre a rádio, nesse mês de dezembro foi inaugurada a rádio TRTFM 104.3. Representa muito para o tribunal, para o cidadão, ter uma rádio como essa no ar? Essa foi uma grande conquista. Uma grande conquista, que na verdade foi trabalhada a, a várias mãos, não é? E já começamos, então, na época da administração do desembargador Tarcísio, que encaminhou ao Ministério das Comunicações o pedido de concessão é, da, da rádio FM. Eu tive a alegria não é? De, de, é, de que na minha gestão a rádio pudesse, então, estar em condições para que fosse efetivamente inaugurada, sem dúvida alguma, um canal muito importante de comunicação com a sociedade. A gente sabe que a rádio ela é o veículo de comunicação mais é, é, é, mais acessível à população, vamos dizer assim. E, e ele ele hoje em dia o brasileiro ele gosta muito de o brasileiro gosta muito de ouvir rádio, não é? Então você está em casa trabalhando fazendo alguma atividade você está ouvindo uma rádio. Você está no carro. Você sintoniza numa rádio. Você está no trabalho? Sintoniza numa rádio. E, e a, nossa, a nossa rádio, então, ela é, vai trazer, além, óbvio, de um conteúdo musical para poder é, termos aí o nosso público é, é, e deixar a, a programação mais agradável, não é? nós vamos ter um conteúdo muito é, rico em informação uma rádio efetivamente de utilidade pública que trará as mais variadas é, espécies de notícias a respeito da justiça do trabalho notícias a respeito das decisões mais importantes aqui do tribunal regional do trabalho não só aqui do nosso tribunal mas da justiça do trabalho como um todo é, vamos poder destrinchar essas decisões e, e explicando aquelas decisões de maior impacto é, em linguagem mais acessível para o cidadão, por exemplo, as decisões que forem proferidas a nível de dissídio coletivo, não é envolvendo aí greves é, ou as as decisões envolvendo ações civis públicas ou ações civis coletivas e que ela impacta de maneira muito grande o, o, o a, co a coletividade, então nós vamos poder estar tá trazendo informações a respeito disso também, a respeito de direitos e obrigações é, no âmbito das relações de trabalho, enfim, é um espaço que tem é, é uma riqueza muito grande de possibilidades não é? e a informação para o cidadão, para a sociedade, será o foco principal. Muito obrigada, doutora, por participar conosco e parabéns por esses dois anos de trabalho. Ah, Eu que agradeço, muito feliz por estar aqui e muito feliz por concluir é, o meu mandato com os projetos é, que a gente tinha em mente concretizados, uma grande vitória e, na verdade, um, um ganho para todo o tribunal e para a sociedade. Muito obrigada. Hoje nós conversamos com a desembargadora, atual presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, doutora Elinei Veloso. Doutora Elinei permanece no cargo até o dia 31 de dezembro desse ano.